Bom, tropa, a mídia podre nunca enxergou nenhum real daquele um trilhão que sumiu de nossas refinarias da Petrobras. Um trilhão! Mas, para as joias da Michelle, Bolsonaro, nós, todos os holofotes, vamos analisar tudo. Mas antes, nossos pagamentos continuam bloqueados. Apoie o nosso canal através do apoia secom Apoia.se barra Enzo, o link vai estar na descrição, no primeiro comentário, certo? Apoia a nossa sobrevivência para que a gente continue desmascarando esses pilantras. Mas vamos lá, tá? Tá em todos os sites, é o escândalo do momento. Joias de diamantes de Michele Bolsonaro quase foram parar em leilão da Receita Federal. Isso é um estadão, tá? Quatro horas atrás, espalhando para um monte de outros sites. Globo, governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente ao Brasil joias com diamantes avaliadas em 16,5 milhões para Michelle. Você fala, what? É, what? É o, é o pirata Bolsonaro agora? Ele é o cara que rouba joias do mundo inteiro? O que está acontecendo? Que escândalo é esse? Todo site, todo fucking site, com todos os influenciadores e políticos da esquerda, todos financiados com esses bilhões do nosso imposto, certo? Aqui no nosso canal não, nós somos da livre iniciativa, você escolhe apoiar o nosso canal, certo? É o oposto, mas vamos lá, fatos relativos às joias, diz o Flávio Dino, que podem configurar os crimes de descaminho, peculagem e lavagem de dinheiro, entre outros possíveis delitos. Serão levados ao conhecimento oficial da Polícia Federal para providências legais. Oh meu Deus do céu, Guilherme Boulos diz. Mais um escândalo. Bolsonaro tentou trazer ilegalmente diamantes para Michele com valor de 16,5 milhões. Até avião da Fábio ele enviou para resgatar o contrabando. O Brasil era literalmente governado por uma milícia. Nossa, velho. É a seguinte, isso é a True News. Ele, sem nenhum julgamento, sem nada, o Bolsonaro é ladrão, gente. É o Boulos que está falando que o Bolsonaro é, é ladrão. Ah, oh, meu Deus do céu, é contrabandista. O Boulos, tá? O Boulos. Ai, oh, meu Deus. Todo o site. E aí, claro, no Twitter, né? todos os beautiful peoples verificadinhos. Todos eles, né, repetindo a mesma notícia, a mesma notícia. Blog do Noblar: Joias de Diamantes de Michele Bolsonaro quase foram para leilão da Receita Federal. É um monte de coisa. Todos eles, todos com um sinalzinho de azul verificado. Agora você pode comprar, né? Não é nada demais. Eliane Catenietti. O governo Bolsonaro tentou trazer legalmente colar e brincos de diamante 16 milhões para Michele. Era tudo para Michele, tudo para Michele. Saiu Claro, aqui onde, no Jornal Nacional, é o escândalo do século. Meu Deus do céu, olha aqui. Né, Jornal Nacional explicando a tentativa de contrabando do Jair Com joias no valor de 16,5 milhões Para sua esposa Michele Que envolveu diversos ministros fazendo pressão na Receita Federal e Militar. E você fala, poxa o Bolsonaro Ao né, invés de fazer igual o Dilma e roubar um trilhão Não, não posso falar isso, é fake news, Tá, ele não roubou nada não tá? ah, Ele foi inocentado pela justiça Ao invés de fazer como alguém, que ninguém sabe quem foi que Roubou um trilhão da Petrobras Certo? Não, Bolsonaro quer roubar joias, escândalo em todos os lugares. Ele é um criminoso da mais baixa periculosidade, meu Deus. Michele rebate notícias, diz aqui, sobre joias e ironiza. Tenho tudo isso e não estava sabendo. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ironizou a notícia de que o governo Jair Bolsonaro tentou trazer legalmente para o Brasil um conjunto de joias avaliadas em 16,5 milhões. O que a Michele falou no stories do Instagram, a ex-primeira-dama negou que tenha recebido o um conjunto de peças de diamantes do governo saudita. Michele também disse que está rindo dessa notícia e criticou a empresa. A imprensa, desculpa. Quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Meu Deus, vocês vão longe mesmo, hein? Estou rindo da falta de cabimento dessa imprensa vexatória, tá? E aí os memes todos se espalharam pela internet. Tá aqui, é o Bolsonaro do contrabando, cara, o contrabandista. Tá, tá, tá, tá o maior ladrão da história, só pode. né o ladrão de diamantes, o Bolsonaro ladrão de diamantes. Aí a imagem dos tais né, das tais joias apareceram com uma coisinha aqui faltando, né? Alguma, cadê falta alguma coisa aqui, e já estão falando, olha, né? Eles levaram alguma coisa. Vamos lá, ao que o Bolsonaro diz, tá? O ex-presidente Jair Bolsonaro, integrantes de sua equipe, negam que as joias dadas pelo governo da Arábia Saudita foram trazidas de forma ilegal e que os presidentes seriam para o uso pessoal da primeira ex-dama. Michele Bolsonaro e o ex-presidente Estou sendo acusado de um presente que eu não pedi nem recebi Não existe qualquer ilegalidade da minha parte Nunca pratiquei ilegalidade Vejo meu cartão corporativo pessoal Nunca saquei nem, peguei, nem paguei nenhum centavo nesse cartão Disse Bolsonaro à CNN A CNN recebeu ofícios que descrevem que o material seria encaminhado ao acervo E que teria um destino legal adequado um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes avaliados em 3 milhões de euros, o equivalente a 16,5 milhões de reais, foram dados como presente pelo governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o que não foram aquele país participar do evento Iniciativa Verde do Oriente Médio, em outubro de 2021. O ex-ministro de Minas e Energia, Albuquerque, representou o governo brasileiro na reunião da cúpula do evento, a CNN teve acesso ao ofício de Jair Bolsonaro no dia 6 de outubro de 2021, em que ele agradece o príncipe Mohamed Bin Salman Al Saud pelo convite ao evento, mas informa que não iria comparecer e que sugeriu para representá-lo então, o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Após o evento, o ministro Bento Albuquerque recebeu presentes de integrantes do governo, que seriam para Michele Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro de Minas e Energia e a equipe de assessores dele, viajaram em voo comercial ao chegar no aeroporto de Guarulhos em São Paulo no dia 26 de outubro de 2021. Um dos assessores foi impedido de levar os presentes, já que os valores ultrapassavam mil dólares. Ah tá, um pouquinho, né? Ultrapassava-se um pouquinho os mil dólares. A Receita Federal no Brasil obriga que sejam declarados ao fisco qualquer bem que entre no país cujo valor seja superior a essa quantia. Dois outros ofícios, aos quais a CNN também teve acesso, mostra que foi encaminhada a mensagem ao chefe do gabinete adjunto da documentação histórica do gabinete pessoal do presidente da República e posteriormente ao chefe de gabinete do secretário especial da Receita Federal se referindo aos presentes dados na ocasião da viagem à Arábia Saudita considerando a condição específica do ministro de Minas e Energia representante do senhor presidente da República, a inviabilidade de recusa ou devolução imediata de presentes em razão das circunstâncias correntes, e os valores histórico, cultural e artísticos dos bens ofertados, se faz necessário e imprescindível que seja dada ao acervo e destino legal adequado. Ou seja, tá? É, é pura narrativa. É pura narrativa. que tem uma foto, tá? Das coisas. No ofício encaminhado ao Palácio do Planalto, no dia 28 de outubro de 2021, havia em assunto a seguinte frase presentes ofertados por ocasião de eventos protocolares no exterior. Já no outro documento destinado ao chefe de gabinete da Receita Federal, do dia 3 de novembro de 2021, consta em assunto, liberação e decorrente destinação legal adequada de presentes retidos por esse órgão que foram ofertados por ocasião de eventos protocolares no exterior. No dia 29 de outubro de 2021, o ofício do gabinete adjunto da documentação histórica ligada à presidência da República, informa que os itens seriam encaminhados para análise quanto à incorporação ao acervo privado ou ao acervo público da presidência da república, conforme decreto. A CNN questionou porque o ex-assessor do ex-ministro de Minas e de Energias estava com os itens. alegando integrantes da equipe do ex-presidente, afirmaram que o funcionário trazia os itens para o Brasil e acredita que ele não sabia dos valores dos presentes dados pelo governo da Arábia Saudita. Em função disso, teria passado na fila da Receita Federal para passageiros que não tinham nada a declarar. Devido à exigência do pagamento de impostos de importação e multa, os itens ficaram retidos na Receita Federal. A CNN também teve acesso ao termo de retenções de bens da Receita, no qual consta que o assessor não tinha feito a declaração de bens. A CNN também questionou por que as joias não foram registradas antes de chegar ao Brasil. Interlocutores disseram que o assessor do Ministério de Minas e Energia deveria ter informado que se tratava de um presente do Reino da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama e o então presidente. O assessor deveria ter informado oficialmente os itens e falado que eram presentes. Neste caso, não seria cobrado qualquer imposto e as joias seriam consideradas propriedade do Estado brasileiro. Diz é uma pessoa próxima a Bolsonaro. Então, qual que é a história toda envolvida aqui? Certo, Bolsonaro não sabia disso. A Michelle não sabia disso. Eu não sei qual foi a história desse assessor, mas a questão aqui é que as pessoas não compreendem a riqueza do Oriente Médio. Certo? Eu tava vendo ali um corte de um artista lá do, dos Estados Unidos que ele né, foi fazer um show nesse lugar. E porque não deixaram ele descer com os itens dele que valia 40 mil, um dos shakes do negócio foi lá e presenteou ele com um Lamborghini. Certo? Assim, então, tá, Vou te mandar um Lamborghini pra sua casa. Então, para essa turma toda lá, né, é uma riqueza que os caras não sequer. Não dá nem pra conceber, velho. Certo? Então, o cara entrou aqui e falou: ó, Deixa eu passar com isso daqui. O que, que é isso daqui? Ah, uns presentes dos caras lá, velho. E tá na Receita Federal até agora, tudo registrado. Se isso tivesse aparecido nos pertences do Bolsonaro, se isso tivesse dado de alguma forma, pensa 16 milhões. Para roubar isso seria muito fácil. O cara né, conseguiria fazer né, uma viagem de alguma forma diferente, que não seja, passasse de outra forma, né, tentasse esconder, mas não. Ele passou como se estivesse passando uma qualquer coisa e registraram, falaram, olha, isso aqui não pode, tudo conforme a lei. Então é narrativa atrás de narrativa, mas... Certo? Eu não acho que isso deveria ter ido para a Receita Federal, algo tão importante assim. E aí ficam falando que está faltando um item ainda para tentar fazer com que o Bolsonaro saia prejudicado. Isso aqui, narrativa 100%. Então, muito obrigado a você que apoia esse canal, que assiste nossos vídeos. Quero saber a sua opinião. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.